Olá, vamos dar continuidade aos estudos da nossa disciplina de literatura e formação docente. Hoje nós vamos falar sobre um texto que se intitula A Literatura e Suas Formas na Sala de Aula. Bom, a literatura se constitui expressão artística da linguagem na construção da vida humana, uma abordagem da língua em sua forma e função. Essa é a definição de Senna e Carvalho. E é importante dizer que os professores de literatura precisam, é claro, ser leitores também. Por isso, cabe a esses professores de literatura observar quais são as leituras mais realizadas pelos alunos, o que, que seus alunos leem, do que, que eles gostam, quais são os suportes mais usuais e quais conteúdos você pode desenvolver e ampliar. Em relação a suportes, eu gostaria de fazer uma breve explicação porque na definição de Marcus que suporte é um local físico ou virtual com um formato específico que serve de base para a fixação de algum gênero materializado como texto. Então, quais são esses suportes que os seus alunos preferem? E a partir desses saberes, como você pode ampliar essa leitura de mundo, esse olhar sobre a expressão artística da linguagem. Qual é a postura da escola? Um trabalho transdisciplinar. Então, na visão dos autores, é sim preciso que não apenas o professor de literatura seja o responsável pelas leituras e que as outras disciplinas possam dialogar com esse professor ou professora. E o estudante deve ser visto como o centro do processo. Que saberes ele tem? Como ele pode contribuir para o seu próprio aprendizado a partir desses saberes em contato com aqueles que são trazidos pela escola. Nesse ponto, nós precisamos pensar numa visão de ensino multiletrada, em que os professores tragam textos provenientes de várias culturas. Isso é bem interessante para ampliar a visão de mundo do nosso aluno o aluno leitor ele ativa vários conhecimentos que superam apenas a estrutura linguística. Então é importante lembrar que para a leitura de uma maneira geral, não apenas do texto literário, nós precisamos trazer, além desses saberes linguísticos, conhecimento de mundo, conhecimento sobre os gêneros textuais, conhecimento sobre a interação que nós temos com o outro por meio da linguagem, tudo isso é ativado na leitura e contribui para a compreensão do texto. Portanto, não adianta trabalhar uma grande quantidade de obras se o conhecimento de Mundo não for ampliado. Ou seja, se essas obras forem trabalhadas de maneira superficial, apenas pela quantidade, ah, os estudantes leram 10 livros, mas eles leram de fato, entenderam, é, compararam, como foi esse trabalho feito é, dentro da disciplina de literatura ou dentro dos estudos literários. No primeiro ponto, literatura e ensino, os autores repetem essa ideia de que a literatura não deve se fechar como matéria escolar na formação dos leitores críticos e reflexivos. Por quê? A literatura tem muitos poderes, né? E um primeiro poder é a autoreflexão. O indivíduo lê uma obra literária e se reconhece, passa a refletir sobre a sua própria existência, sobre como ele se sente no mundo, sobre essa relação com o outro. Ao mesmo tempo, ele pode aprender é, a cultura de um povo, a história de um povo. Então, tem outros saberes que vêm junto. E também é importante pela verificação de intertextos. A intertextualidade ela pode ser entendida num sentido amplo de duas formas. É, a própria intertextualidade que acontece na constituição dos gêneros textuais e tipos textuais, porque eles se tornam, na verdade, modelos. Mas também no sentido amplo, em relação a remeter, mesmo que de forma não declarada, a outros textos que existem no mundo. Também é possível que a gente olhe a intertextualidade num sentido mais restrito de inserção explícita de um texto em outro. Sobre a literatura no desenvolvimento do leitor, os autores dizem que a literatura busca compreender a experiência humana e ler é gerar sentidos para tudo que está ao nosso redor. Então, muitas vezes nós encontramos textos literários que nos fazem refletir sobre questões do cotidiano, por exemplo, que nós sequer prestamos atenção e que aquele autor ou autora consegue tecer um olhar artístico a respeito daquele objeto, daquela situação, daquele lugar. Então, tudo é geração de sentidos. E os leitores precisam se ver como co-participantes desses textos e ver com essa leitura que eles fazem, uma maneira de ver o mundo. Ou seja, os autores aqui do capítulo reforçam que qualquer leitor, quando está diante de um texto literário, precisa perceber que aquela forma trabalhada no texto é uma das maneiras de ver o mundo. Existem outras, por isso eu volto a dizer até que a intertextualidade é muito necessária e muito importante nesse trabalho de formação de leitores, porque com vários olhares sobre uma mesma situação ou objeto, nós poderemos fazer essas comparações sobre maneiras de ver o mundo com os nossos alunos. De qualquer modo, os indivíduos que não se dizem leitores também precisam de acesso cotidiano a textos escritos. Aqui os autores estão falando daquelas pessoas que falam que não leem, que não gostam de ler. E, na verdade, essas pessoas leem, ele diz assim, elas podem ler, por exemplo... É o nome, o número do ônibus que elas vão pegar, e outras tantas situações do dia a dia em que a leitura é muito necessária. Agora, o que elas não têm, talvez, interesse é no acesso a esse texto literário. E volto a dizer que o texto literário deve ser visto além da sua materialidade linguística, mas no seu modo de elaboração. Em várias teorias de texto e discurso, os teóricos nos afirmam que o mais importante do que aquilo que foi dito é como foi dito. Então nós precisamos fazer com que os estudantes observem esse modo de elaboração do texto literário. Sobre a literatura e o desenvolvimento do leitor, nós precisamos considerar essa tríade, autor, texto e leitor, cada um no seu contexto. Porque ler é mais do que entrar em contato com o objeto. Então, na verdade, é um cruzamento de saberes, de conhecimentos, de pontos de vista que são gerados e que são colocados em relação na leitura do texto literário. Por isso que Sene Carvalho afirmam que construir significação é dispor-se a uma rede dialógica contínua. Na leitura, não só... São importantes as palavras dos autores, mas também as do próprio leitor. Que saberes são esses que o leitor traz para a leitura de um texto? E por fim, nós podemos dizer que o dialogismo é inerente a toda a linguagem humana. O que é o dialogismo? As nossas palavras são sempre atravessadas pelas palavras do outro. Então, na verdade, os outros dizeres nos constituem também, sempre nos constituem. O dialogismo, na visão de Fiorin, são as relações de sentido que se estabelecem entre dois enunciados. Então nós temos sempre algo no nosso texto que traz essas outras vozes, vozes anteriores a nós, vozes com as quais nós estamos também em contato. Depois os autores falam de comunicação multimodal e aqui focado no trabalho escolar, porque a escola precisa, na atualidade, trabalhar com a questão do letramento digital e incorporar o impresso e o digital. É preciso trabalhar e ter né, esse conhecimento sobre o uso da tecnologia, ter um, uma postura crítica diante dessa tecnologia, desses textos que estão, por exemplo, do universo digital, e saber usar essas ferramentas também. Por isso, vale também dizer que é preciso considerar a multimodalidade para além das imagens. Um exemplo é formato de fonte, talvez a gente não preste tanta atenção nisso, e quando se fala em multimodalidade, as pessoas pensam muito em fotografias, pinturas, as imagens como um todo. Existe um autor chamado Newton Hernandes, que aborda essa questão do trabalho, por exemplo, com textos de jornal. E ele nos traz algumas ideias a respeito dessa própria configuração que os jornais têm. E isso deve ser levado em conta na hora de interpretar. Por exemplo, qual é o texto que o jornal destaca na parte de cima, né, da sua página? Quais são os assuntos que estão sendo tratados na capa? Em geral, esses assuntos são aqueles que a produção do jornal considera que são os mais interessantes para os seus leitores sempre é bom verificar quais informações estão no começo das notícias, porque essas são as informações mais importantes, ou seja, essas são as leis da diagramação, como Newton Nilton Hernandes chama, e que nós precisamos sim prestar atenção dentro até do espaço literário também. Não apenas ler as imagens, mas ler essas outras informações, a estrutura do parágrafo, o tamanho da fonte, etc. Nesse sentido, no digital, nós temos novos modos de interagir com o texto por meio, por exemplo, dos hiperlinks, que podem fazer com que nós tenhamos uma leitura infinita. Se você começa a clicar em um link, e depois outro e outro, você pode ler, por exemplo, várias versões do mesmo texto, comparar as versões anteriores com a versão atual, ou ser direcionado a outros textos a partir daquele que você está lendo. Também nesse universo a gente tem as relações síncronas, por exemplo, chats, né, as conversas que se dão no mesmo tempo, ou as assíncronas como o caso dos fóruns, os textos eleitores leitores acabam ficando mais livres né, com o uso do hipertexto. Por quê? No universo da internet, os leitores se tornam coautores, eles podem copiar, reescrever deslocar, e você também não é obrigado a ler o texto de início ao fim. A escola precisa enxergar essa escrita, ou a escrita, como algo importante na internet. Porém, é uma escrita mais próxima da oralidade da modalidade oral da língua. Falando de literatura e sociedade de rede, nós podemos sim dizer que o ambiente virtual atrai leitores e colaboradores, que a propagação da leitura, por outro lado, ainda está no material impresso. Os autores dizem que o livro como objeto de valor literário, histórico, cultural e de circulação em conceito autoral precisa ser impresso. Então, a sociedade ainda demanda obras impressas, quase como um reconhecimento de autoria, mas existem muitas adaptações e textos é, que são feitos em torno dessas obras no universo digital. E esse poder de criar no ciberespaço gera muitas misturas, mas também gera novos gêneros textuais. Nas minhas notas finais, eu destaco três pontos. Ensinar literatura não é sinônimo de ensinar teoria literária ou história da literatura. Deve-se trabalhar a literatura com base no diálogo, preferencialmente projetos pedagógicos. E precisamos compreender a leitura na sociedade de informação como multimodal. Essa é a nossa referência da aula de hoje. Um abraço e até a próxima.